Meus amigos, eu estou aqui na casa do seu Sebastião, um amigo muito querido, e nós conversando ali, eu disse assim para ele, ô oh, seu Sebastião, aquele pé de planta ali, o que, que é? Eu já tinha quase certeza, mas não certeza absoluta, e hoje aqui na casa do seu Sebastião eu estou vendo a, o pé de sabugueiro, gente, os mais antigos sabem para que serve, eu me lembro que alguém na minha família usava esse, essa planta para dar banho, mas eu não lembro para que, que era esse banho, para que servia se era problema de pele, não sei, não, não sei explicar, mas eu tô registrando esse pé de sabugueiro que faz uns 40 anos ou mais que eu vi um. E agora eu tô vendo aqui na casa do seu Sebastião, ó. Então eu tô registrando para vocês nesse short esse pé de sabugueiro. Se alguém quiser colocar nos comentários para que serve o banho, por favor, fale para mim. Vou ficar muito grato. E o pé tá muito bonito, muito bonito mesmo. Um abraço a todos.